Esse dia de hoje foi muito inspirador e é um momento muito esperado, particularmente para mim. E gostaria que os meus colegas todos vivenciassem em alguns momentos como nós vivenciamos hoje. Essa experiência de você ser você, de você compartilhar e viver um momento em prol, pensando no futuro do SESC, isso é ímpar. Então a gente também tem que agradecer a todos que proporcionaram isso e a vocês também que sonharam com algo diferente e eu também queria viver esse momento diferente. Então foi muito gratificante, está sendo gratificante e parabéns. E sigam com essa missão que vocês têm até agora. Estão de parabéns. Nossa, acho que vocês se encaixaram perfeitamente na proposta do Sesc. É como se vocês fizessem parte mesmo. Então, vocês leram, né? fizeram uma boa leitura do que o Sesc faz, realiza. Me senti muito próximos assim, É difícil, às vezes, entender uma equipe de fora fazendo um trabalho conosco. Senti SESC em vocês. É um dia muito especial, um dia de parar para fazer uma reflexão, de se conectar com a essência do SESC e levar isso adiante, para a melhoria dos serviços do SESC. Eu acho que o, o trabalho foi muito interessante, eu acho que a gente é, precisa desses momentos de sair um pouco da caixinha, a metodologia foi uma metodologia participativa. A gente não viu, não viu o tempo passar. Então, uh, esse esse tipo de metodologia em que as pessoas, em que, em que nós conseguimos pensar, uh, uh, trazer à tona as nossas ideias, a imaginação, a criatividade, são muito produtivas. E a metodologia que vocês usaram permitiu isso. Então eu só tenho a elogiar a metodologia, eu não conhecia, gostei muito e espero que a gente tenha a oportunidade de se reencontrar. Eu acho que é muito bom a gente reviver e rever a nossa essência, aquilo que nos move a fazer o que a gente faz, ao que nos faz felizes e o SESC traz isso e é muito bom estar aqui com os colegas e poder estar pensando isso, a gente ser feliz e levar essa felicidade todos os dias para as pessoas. Acordar de manhã e ter prazer em ir para o seu lugar de trabalho, sem ter rotina, sabendo que cada dia é diferente e que eu sendo feliz, eu vou estar transmitindo isso, motivando a minha equipe e fazendo as pessoas mais felizes. E ainda ser paga por isso. Então eu acho que é uma, uma coisa maravilhosa a gente poder ter essa oportunidade e estar aqui pensando um pouquinho sobre isso me faz muito feliz. Essa metodologia está sendo muito legal, uh, esse exercício, essa forma lúdica, essa forma criativa de a gente exercitar coisas que a gente nem sabe que, que pode fazer. Eu acho que é muito interessante e nós, como, como executivos, estando numa vida tão corrida, tão Tão mergulhada na rotina, é muito importante a gente poder parar e poder fazer esses exercícios, poder ter esses insights, sair um pouquinho daquela caixinha que a gente está pensando e voltar oxigenado, voltar com vontade de fazer diferente, de fazer mais e melhor.